No resumo de livro do AAA dessa semana, eu vou falar sobre o Fazendo a Inovação Acontecer, do Rivadavia Drummond. Esse aqui é um baita livro para você que está querendo ver é, toda essa discussão de inovação de uma forma pragmática, mas com muita base e muita experiência por trás disso. lhe resumir esse livro. Esse livro foi escrito pelo Riva, né, que nós já entrevistamos aqui no Chupo A nós conhecemos ele lá durante o Rock in Rio Lisboa, é uma figura fantástica, um profundo conhecedor de gestão do conhecimento e de inovação. E na própria abertura do livro ele fala que o livro anterior dele é um livro mais denso, mais acadêmico, mais voltado não para o mercado empresarial e nesse livro ele se propõe a simplificar a linguagem, simplificar os conceitos e criar um livro que o empresário possa utilizar no seu dia a dia. Posso dizer sem medo de errar que ele cumpriu com muita solidez esse objetivo. E o que me chamou muito até esse livro que por acaso tem prefácio do Osiris Silva, um grande inovador aqui do Brasil, ele fala sobre o valor das grandes perguntas, então o Riva ele se coloca como um questionador a vida inteira e ele fala que as organizações têm que tentar resolver eh, grandes questões, só que as grandes questões por via de regra elas não têm respostas fáceis e triviais, então quer dizer as respostas rápidas geralmente elas estão erradas. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala que no final o que é inovação e qual o valor da inovação. O valor da inovação é criar prosperidade e crescimento, segundo ele, a única maneira de você fazer a sua organização crescer é inovando, é trazendo o, o diferente e fazendo aquilo que não foi feito. Agora, a grande proposição da inovação, a grande pergunta é a seguinte, que problema que eu estou resolvendo do meu consumidor, do meu cliente, para que a vida dele seja mais fácil, mais fluida, mais simplificada? Eu acredito profundamente nessa visão, nessa forma de ver as coisas. Então ele fala, não é ficar inovando por inovar, não é ficar usando tecnologia pelo próprio uso da tecnologia, mas então, quer dizer, para você querer inovar e ter uma estratégia sustentável, a primeira coisa é se debruçar sobre um grande problema e você vai provavelmente gastar muito tempo e muita energia e se vier uma resposta muito rápida, provavelmente ela está equivocada, então isso é muito bacana. Então ele fala o seguinte, no final do capítulo 1, um apanhado da nova economia, então quer dizer crescimento exponencial, desafios que são exponenciais. Um mundo de velocidade que demanda uh, transformações e inovações muito ágeis. E aí, ele fala que o primeiro desafio para você colocar a inovação em prática é ter uma definição clara entre os agentes da empresa. Que O primeiro problema que ele encontrou fazendo muitos workshops e muita consultoria nas empresas é que parece que está todo mundo sabendo do que, que você está falando, mas no final ele pediu para que cada executivo definisse o que era inovação e as definições eram as mais divergentes entre eles. Então, poxa, como é que uma organização pode convergir se nem o vocabulário básico está definido? Então essa é uma primeira coisa, pacificar o que, que aquela organização entende como inovação. Depois ele fala dessa definição muito, muito clara de qual o problema a ser resolvido, e aí ele começa a falar sobre modelos. O Riva visivelmente é um aficionado por organizar informação. Então ele fala que o mundo está cheio de informação e a dificuldade é conseguir categorizar que o ser humano lida bem com até provavelmente sete categorias, por isso que são assim definidas e separadas as notas musicais, os conceitos, as tipologias, então ele fala dos modelos de estratégia de inovação ao longo do livro de uma forma, de novo, resumida e simplificada. E ele também incentiva o leitor a criar seus próprios modelos. E aí ele fala que o modelo dele está baseado num uh, tripé que fala de estratégia, ferramentas de execução e métricas, que para você inovar você tem que mergulhar a fundo nesses três itens. Para falar de estratégia, ele fala que a estratégia de inovação é a interface entre tecnologia e modelos de negócio, que é uma coisa genial, porque muitos acham que inovação é sinônimo de tecnologia quando a grande genialidade Tá, nessa mescla de usar a tecnologia adequada e eu acredito pessoalmente que por muitas vezes na menor proporção, mas criando, potencializando modelos de negócio que aí sim resolve grandes problemas. E aí ele fala que para a execução você precisa de boas ferramentas, o mundo está cheio delas, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, e de métricas. E métrica não é simplesmente faturamento proveniente de produtos criados nos últimos tempos ou uh, métricas que vêm do mundo financeiro, elas não são adequadas para a gestão da inovação. E aí ele fala que, primeiro, para você poder representar estrategicamente o seu problema, a melhor forma é uma representação ambidestra. Bom, vamos lá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que combinar descoberta com representação. Deixa eu tentar facilitar aqui. Representação é quando você reúne o seu time, senta numa sala, Uh, faz seu canvas, pendura seus post-its, enfim, e você está fazendo uma representação do mundo que você acha que existe. Num mundo de tantas transformações, o que ele coloca é o seguinte, isso é muito frágil. Porque é a representação do mundo que você acredita que existe. Muito mais importante do que isso é fazer a descoberta. É ver se o seu modelo para de pé, indo lá conversar com o cliente. Indo ver uh, se esse modelo de fato representa uma parte do mundo. Agora, só fazer pesquisa de campo, por vezes ele coloca. Que o Christensen fala isso, o Ford já trazia. Por vezes o seu cliente tem que ser negado. Então simplesmente ouvir o cliente também não é uma boa abordagem. Então é muito bacana essa combinação da descoberta com a representação. Bom, feita a estratégia ele fala da matriz da inovação que é essa essa mescla entre tecnologia e modelo de negócio e ele coloca três categorias isso também eu achei muito bacana que você tem inovação incremental semirradical e radical como que essa matriz funciona ora se você está usando tecnologia já conhecida num modelo de negócio já conhecido o nome disso é inovação incremental então você não vai ter nada muito radical vindo disso de outro lado, se você está usando uma tecnologia disruptiva num modelo de negócio conhecido, é uma inovação semi-radical. O contrário também é verdade, um modelo de negócio muito diferente usando uma tecnologia já conhecida. Agora, quando você explora essa uh, zona de desconhecimento dos dois, ou seja, tecnologia muito nova, num modelo de negócio muito novo, você tem inovação radical. E aqui ele também traz um ponto muito pragmático do portfólio de inovação que não, é, não tem receita correta, mas o que ele sugere é alguma coisa para a organização entre 70% e 80% de inovação incremental e aí dosar o portfólio. Por exemplo, 15% de inovações semi-radicais e 5%, 10% ou até 15% de inovação mais radical. Não tem receita pronta, mas é importante ter uma mescla. Por quê? Se você tiver só inovação incremental, pode surgir no mercado e muito provavelmente vai uma inovação radical que vai engolir o seu mercado. Agora, se você só apostar em inovações radicais, vai ser muito difícil você conseguir manter ao longo do tempo a lucratividade e a sustentabilidade da sua empresa. Aí, ele fala de um ponto muito importante que ele pesquisou no seu pós-doutorado no, no Canadá, da criação do BA. O BA é, uma, é, uma, é um conceito japonês Uh, também muito bacana que ele fala o seguinte você tem que ter um ambiente você tem que ter contextos capacitantes para que a inovação surja ou seja, você tem que ter um ambiente que propicie inovação, você tem que ter insumos adequados, você tem que ter as pessoas adequadas. Não é simplesmente tendo pessoas ditas como inovadoras num ambiente que não é propício a isso, não tem recursos uh, de ordem financeira, de ordem uh, espacial, ou seja, você não tem o um ambiente propício para que a inovação possa florescer. Então ele fala que muitas organizações estão cuidando de variáveis uh, separadas, mas não estão cuidando desse contexto capacitante, ou seja, você criar as condições ambientais, assim como acontece na vida, como acontece na biologia, para que uma flor possa uh, crescer, possa se tornar uma bela planta. Ou seja, você tem que ter água, você tem que ter luminosidade adequada e por aí vai. Então, pra, além de você ter boa estratégia, boa ferramenta e boa métrica, você tem que ter um ambiente, um contexto que seja capacitante para a sua equipe. E aí ele faz, ele traz um apanhado fantástico de ferramentas, uh, por exemplo, a 101 ferramentas da inovação, os 80 desafios de design, quais são as métricas mais comumente utilizadas e aí Uh, o que o Riva cita é que a sabedoria do gestor é saber escolher a ferramenta certa para a hora certa. Então, ou seja, design thinking não é salvação para nada. Ele é uma boa ferramenta se utilizado na hora certa e ele faz essa reflexão com relação a uma série de ferramentas e aí ele propõe um certo guia do tipo uh, estou na fase de ideação quais são as ferramentas que normalmente mais funciona estou na fase da execução quais são as ferramentas que mais funcionam então muito bacana esse roadmap para quem está uh, um pouco perdido nesse mundo de inovação que tem tantas e tantas técnicas ou para quem já está na prática e quer calibrar um pouco mais os seus modelos internos por fim ele fala que tudo isso está ligado a que fase do, do, do processo de inovação que você está imerso. E aí ele fala que para a ferramenta de controle, olha só que interessante, muita gente dá uma série de ferramentas como Mortas, como o Lean, como o BSC. Eu já escutei algumas pessoas falando, puxa, essas ferramentas foram criadas num mundo que não é exponencial. E aí o Riva quebra um pouco disso ele fala, que o BSC provavelmente é a melhor ferramenta de acompanhamento de execução. E aí ele propõe o BSC da inovação, que aí ele traz a dimensão dos insumos, que são ideias, protótipos, vai para a dimensão dos processos, que é a hora que você entra na execução da estratégia, os produtos, e aí você avalia os resultados. Então as quatro dimensões adaptadas do BSC para o mundo da inovação. Mais uma vez, é um livro extremamente pragmático de um cara que tem uma experiência global uma experiência de muita profundidade, uma história uh, à frente do IBMEC, uma história à frente da HSM que é invejável, então o Riva não é o cara que diz eu acho. Ele se presta a gastar muito tempo investigando tudo isso, então é um trabalho de investigação do que funciona e do que não funciona em inovação e deixando uma série de perguntas abertas para você refletir. O livro foi lançado recentemente, foi escrito em 2018 e chegou nas livrarias, você encontra com muita facilidade. Esse é o fazendo a inovação do Rivadavia Drummond, recomendo certamente a leitura.